Quando você junta a denúncia das ruas e das redes sociais com a repercussão internacional é, em meios é, reconhecidos como The Guardian, The Independent, New York Times, quer dizer, uma série de veículos que não teriam por que ter uma posição é, de ataque e de crítica aos meios brasileiros, mas sim pela defesa da própria diversidade na imprensa, é, os meios brasileiros recuam e passam a tentar é construir um discurso até supostamente mais equilibrado. Quando a gente vê, por exemplo, um Domingão do Faustão abrindo espaço para o Zé de Abreu fazer uma grande entrevista, como é que ele fez nesse último é, domingo, denunciando a questão do golpe, a gente não pode se iludir e achar que a Globo está começando a ser democrática. Isso tudo é reação é, à crítica internacional e que, e que vem sendo feita cada vez mais nas ruas e nas redes aqui no Brasil em relação à imprensa.